A espera vai acabar. Faltam cinco dias para a grande final da Copa Comembol Libertadores. E você só vê aqui, no SBT.